Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Pensamentos automáticos que não te deixam emagrecer Muitas vezes você acha que é culpa do teu corpo, da dieta, do exercício que não funciona Mas, boa parte das vezes, a culpa é do seu próprio pensamento Que te sabota, que não te deixa emagrecer e é sobre eles, os pensamentos automáticos que eu quero conversar contigo aqui hoje Pois você reconhecendo esses pensamentos, se tornará muito mais simples o processo de emagrecimento. Os pensamentos automáticos, normalmente eles não te deixam iniciar o processo de emagrecimento ou não te deixam ter consistência no processo de emagrecimento. Se você não inicia, você não emagrece. Não tem nem muito o que explicar aqui. E consistência eu considero como a chave fundamental do emagrecimento. Por quê? Porque no processo de emagrecimento você tem que se manter fazendo o exercício, alimentação adequada, prolonga o processo, tomando isso como estilo de vida. Pois se você começa e para, o teu corpo te faz recuperar todo aquele peso que você perdeu. Então o processo chave do emagrecimento é tornar o processo mais simples e mais tranquilo possível para que você possa fazer alimentação nova, adequada, possa fazer exercício que isso não te sugue energia, não seja difícil, e dessa maneira você vai continuar fazendo o resto da vida, e isso se tornará parte do seu processo, e você se tornará uma pessoa magra e feliz do estilo de vida que leva. Alguns desses pensamentos automáticos que te impedem emagrecimento são, por exemplo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer exercício e dieta, fazer exercício é chato, Fazer dieta é passar fome, e eu não posso passar fome. Meu metabolismo é lento, é por isso que eu não emagreço. Eu sou ansioso, eu tenho que comer doce para aliviar minha ansiedade. Tenho que malhar muito para emagrecer. Esses pensamentos automáticos foram instalados em algum momento da nossa vida. E de tanto a gente ficar repetindo para nós mesmos esses pensamentos, eles acabam se tornando verdades para a gente. Isso também é chamado de crenças. Esses pensamentos, essas crenças, elas se formam assim. Fatos que geram pensamentos. Pensamentos que geram sentimentos. Sentimentos que geram ações. Ações que geram consequências. E essa consequência nada mais são do que fatos ou novos fatos. E isso, novamente, começa a se iniciar um novo ciclo. E toda a resposta para um fato, você já conclui que o resultado final será aquele. Então você para de questionar todo esse ciclo, todo esse pensamento. A partir do momento que acontecer alguma coisa, ou que você deve fazer alguma coisa, você já conclui que essa determinada coisa vai concluir em tal coisa que é errado. Você vai começar o emagrecimento e você já conclui que não vai conseguir. Por quê? Porque lá atrás na sua vida, em outros processos de emagrecimento, você desejou emagrecer, você pegou e fez... Dietas restritivas desnecessárias, sofreu com exercícios extenuantes que não eram necessários, consequentemente se frustrou por não conseguir emagrecer e você concluiu que nunca iria conseguir emagrecer. Então toda vez que fala de emagrecimento, já te gera aquele sentimento de sofrimento e aquele resultado que você não vai conseguir. Consequentemente, você nem tenta emagrecer. Ou se você tenta, você já vai com uma barreira onde a qualquer momento você acaba parando com esse processo, fortalecendo ainda mais essa crença. Ainda não. Então, o que eu faço? Então vamos lá. Vou colocar aqui de forma simples. Primeiro de tudo, você tem que identificar quais são essas crenças. Toda vez que você gerar aquele, ter aquele fato e gerar aquele sentimento que você, aquele pensamento que você não vai conseguir, pare, analise, e fala, opa. Passo dois. Duvide. Pergunte por quê? Eu não vou conseguir emagrecer. Por quê? Duvide. Depois, pense e se é, é, procure alternativas. E se eu tentar de outra maneira? Um exemplo aqui, prático, é... Vou começar a fazer exercício. Ah, eu não gosto de exercício. Por que, que eu estou pensando isso? Será que eu não gosto mesmo? Se tem oportun, é, oportunidades, né? É, o que, será que não existem outros exercícios que eu possa fazer, que eu goste, me adapte? E ainda me faça emagrecer? E através disso, tome uma ação diferente de todas as outras que você já tomou. Que assim você poderá ter novos resultados. Uma maneira de fortalecer esse processo, de você sentir melhor, te dar mais energia, é... Procure exemplos de outras pessoas que tinham o mesmo cotidiano que o teu, mesmo exemplo que o teu, e conseguiram realizar, conseguiram ter sucesso no que você deseja. Por, por exemplo, uma pessoa que tem a mesma rotina, filhos, trabalho que você e ela conseguiu emagrecer. Isso vai te ajudar a fortalecer esse processo de energia para você conseguir emagrecer. Aqui está de forma simplificada, meu principal objetivo é te alertar para que você entenda que existem processos que vão além do exercício e dieta. Por isso que os quatro pilares fundamentais do emagrecimento são exercício, alimentação, normal e mentalidade magra e comunidade de apoio. Preste atenção, cuide desses dois pilares, que eles são fundamentais para o processo de emagrecimento se tornar leve e duradouro na sua vida. Fechado? Um abração e até a próxima!